Boa noite a todos, é, meu nome é Adilson, sou um trabalhador da casa, queria dar dois recados de início, que nós já começamos com a evangelização infantil aos sábados e a evangelização da mocidade, das nove às dez da manhã. Quem puder, tiver filhos, Sobrinhos, primos, algum parente nessa faixa etária e quiser compartilhar e trazer para conhecer um pouco mais a vida de Jesus, o Evangelho, venham. É um momento muito gostoso, é uma horinha só, mas que vocês conseguem ter muito muito aprendizado e muito conhecimento. Tem alguém que é a primeira vez que está vindo na casa? Então já estão todos habituados, já sejam bem-vindos, bem-recebidos. Se alguém tiver qualquer dúvida, sempre vocês vão encontrar algum trabalhador que vai estar com um crachá. Ele está apto para auxiliá-los. Qualquer questionamento, se no momento eu não conseguir responder, ele vai buscar orientação para passar para vocês. Então agora eu convido a todos para fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa, fazendo higienização, proteção e defesa, para os trabalhos da noite. Vamos agradecer pela semana que tivemos, por tantas bênçãos que recebemos. Às vezes não observamos elas, mas se pararmos e olharmos devagarinho, retrocedermos um pouquinho, veremos o quanto somos abençoados. Agradecer pelas dificuldades os problemas também encontrados, que esses sempre nos auxiliam na nossa evolução, é o que mais nos traz aprendizado. Agradecer ao nosso anjo de guarda, esse mentor inseparável que sempre está ao nosso lado, sempre nos intuindo, sempre buscando o melhor para nós. Paremos de vez em quando para ouvi-lo. Peguemos em suas mãos e caminhamos juntos. Ele só quer o nosso bem. E assim nessa caminhada encontramos o doutor Bezerra de Menezes, doutor André Luiz, esses veneráveis mestres que nos ensina o quão é importante caminharmos com humildade, abandonarmos um pouco do egoísmo, do orgulho, essas chagas que vêm sempre atrapalhar cada vez mais a nossa evolução. E nessa caminhada chegamos até nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe que nos acalenta, nos põe no colo, essa mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente que nos mostra o quão é importante perdoarmos, pedimos perdão e nos perdoar. Para assim, cada vez mais, abrirmos espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. E junto da mãezinha chegamos até o mestre, nosso irmão Jesus. Esse mestre que nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo, tanto fez que é o seu primeiro mandamento e a fazer ao outro, Aquilo que gostaríamos fosse feito a nós. Se cada um de nós agíssemos dessa forma, com certeza teríamos muito mais evolução, muito mais amor. E junto do nosso Mestre chegamos ao Pai. Esse Pai misericordioso, esse Pai da vida. Esse Pai que nos dá a possibilidade da reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. você acende, por favor. Mas já está acesa, só de trás. Só. Já está acesa. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Novamente, meu nome é Adilson. A nossa preleção hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o passe, principalmente o passe, na nossa casa. É, o passe espírita. Lembrando que o passe não é um privilégio da doutrina espírita. O passe já existe há muitos e muitos anos. Se lembrarmos, Jesus, como que Jesus fazia? Ele impunha suas mãos e dizia, você está curado. Era uma forma de dar um passe. Já, já naquela época já conduzia dessa forma. E como Jesus fez? Jesus pegou isso e passou para os seus apóstolos, para que todos eles pudessem dar sequenciamento. Agora, quando nós dizemos o que foi que aprimorou o passe, foi a doutrina espírita, a doutrina espírita através de Kardec, que passou a aprimorar cada vez mais o passe. E assim conseguindo buscar o que? Uma relação físico-psíquico para poder trazer um equilíbrio para todos. Uh, Emanuel, ele nos traz o passe da seguinte forma, ele diz o seguinte... O passe é uma transfusão de energia fisio-psíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo em teu benefício. Então veja, é uma doação. Você tem a junção da parte física do elemento humano que está transmitindo as energias com a espiritualidade que está nos auxiliando para transmitir essas energias. Desde o primeiro momento que vocês entram na casa, vocês já estão entrando em tratamento. Então, quando vocês vêm para cá, vocês passam por um, um passe de harmonização e limpeza. Esse passe já é uma forma de auxiliar e de trazer um pouco de equilíbrio, fazer com que vocês entrem aqui mais tranquilos. Alguns passam por tratamentos. Esses tratamentos também vão para as câmaras que a gente faz, nas salas de tratamento. Eu acho que a maioria já deve ter passado pelos tratamentos. Na casa, quando a gente chega, o primeiro tratamento que a gente trabalha é um tratamento que a gente chama de P2. E eu já, às vezes, nos estudos doutrinários que a gente faz, o pessoal tem dúvida, não sabe? Mas o que, que é? Para que, que serve? O que, que eu faço? Ah, quando a gente faz um trabalho com tratamento para P2, a gente está fazendo um tratamento para o seu espírito, para trazer equilíbrio, serenidade, para que ele fique mais tranquilo. Você passa quatro semanas por esse tratamento, por esse passe, depois você tem uma avaliação novamente pelo pessoal que faz as avaliações e aí te vem um retorno. Ou você está de alta, ou você passa para um outro determinado passe, ou pode dar sequência nesse. Algumas vezes você pode ir para um passe chamado P1, que muitas vezes a gente também fala, mas o que é o P1 que me perguntam? O passe P1 é um trabalho feito para o seu corpo físico, porque às vezes você está necessitando, você conseguir um equilíbrio emocional, um equilíbrio psíquico, mas o corpo físico está precisando de um maior equilíbrio. Então é onde que é feito esse passe. E algumas vezes você precisa, depois de quatro semanas também, às vezes precisa passar por um passe chamado CH. É um passe chamado CH que a gente vai trabalhar com algum espírito que está muito próximo de você, causando esse descontrole, esse desequilíbrio. Esse é o trabalho que é dado. Todos são tranquilos, todo mundo está bem preparado. E quando a gente fala de estar preparado, quem está numa sala ou ali de harmonização ou numa sala de passes, ele não caiu de paraquedas. Ele passou por vários estudos. Ele fez escola, ele fez um curso que a gente aprende anatomia, fisiologia, para poder estar trabalhando e dar esse passe para vocês. Então a segurança que a gente faz é total. Vocês veem quando vocês entram, vocês têm o pessoal em roda dando as mãos, se vocês, muitas vezes, estão olhando para isso, ali ele está controlando a energia e segurando para que vocês tenham o equilíbrio e a serenidade necessário. Então, quem está ali, ele se preparou muito. Não só se preparou, como ele se prepara constantemente. Se vocês verem, a gente entra um pouco antes na sala de começar a chamar para os assistidos passarem. É feito todo um trabalho já inicial de limpeza, higienização, purificação, para que nós também trabalhadores estejamos aptos e prontos para auxiliá-los. Porque não adianta nada vocês entrarem para tomar um passe, se quem vai lhe dar um passe não está bem, não está preparado para isso. Ele não vai conseguir atingir a necessidade que vocês têm. Então, tenho certeza que quem está aplicando um passe, quem está naquela roda de mãos dadas, estão todos muito, mas muito bem preparados para isso. E ao, ao término dos trabalhos nós ainda ficamos mais um tempo estudando mais um pouquinho todas as vezes. Então isso é interessante saber, porque a gente fala, ah, mas como que é? Qualquer um pode entrar lá e dar um passe? Não, não pode. Né? A gente se prepara muito para isso e trabalha muito para isso. E a gente começa a ver o quê? Kardec, o que, que ele nos trouxe? Né? Ele sempre disse, entre religião e ciência, fique com a ciência. Hoje, se vocês começarem a avaliar, ah, os hospitais estão tendo e trazendo o passe como uma forma de melhoria para o paciente, para trazer equilíbrio para o paciente. A Escola Polícia de Medicina está trabalhando muito com isso, o HC tem uma área só voltada para isso onde o paciente está lá ele recebe um passe, e isso auxilia muito na cura dele, não que ele vai parar de, de passar com o médico ou de tomar a medicação necessária. Isso é necessário. Mas vai trazer um pouco mais de equilíbrio, até para que esse medicamento possa ter um efeito melhor. Essa é a grande função que a gente tem do passe. De auxiliar e trazer um equilíbrio uma serenidade. Todo mundo precisa passar por um passe de tratamento? Nem todos. Se você se sente que você está bem, está tranquilo, está equilibrado, não tem para quem vai passar por um tratamento é desnecessário. Se achar que não está muito bem, passe por uma entrevista. O entrevistador ele está preparado para dizer se você precisa tomar um passe, qual tipo de passe e como que é isso. Então isso é muito importante. sentiu que não está bem, vai conversar com, com, com o pessoal da, que faz as entrevistas. Esse entrevistador, eu também falo isso muito nos estudos doutrinários, Toda entrevista que você faz, fica ali, não sai dali. A pessoa que está ali junto de vocês, ele está preparado para isso, fica ali dentro. Tem uma ficha que ele preenche, aquela ficha ninguém tem acesso, só tem, é, quem tem acesso é quem vai fazer as entrevistas. Então fiquem tranquilos, o que vocês precisarem conversar e falar, vai ficar ali. E se de repente precisa conversar com alguma outra pessoa, todos estamos prontos para ouvir, né? porque às vezes a gente precisa tanto de um ouvido e não consegue. Então aqui nós estamos todos muito prontos para ouvir e tentar auxiliá-los. Agora o mais importante para você ter uma melhora significativa, para você ter é, um, um, para que o passe tenha um efeito melhor, é vocês se prepararem, porque não adianta nada. A gente tem todo mundo aqui muito bem preparado, sabe? A espiritualidade está toda em volta para fazer um trabalho para vocês, se vocês não estão nem aí. Se vocês chegarem aqui, ah, todo mundo está no celular. Não, vamos procurar entrar, tentar ficar um pouco mais tranquilo, ficar em oração. Sempre dizemos orar e vigiar. É o mais importante, orar e vigiar. Sempre estamos aqui, então estamos aqui na sala, procura ficar o maior silêncio possível. Fique em vibração e oração. Peça para que esse passe que você vai receber, essa energia né, que você vai receber, te auxilie, lhe traga boas coisas, te deixe bem. Isso é extremamente importante. Se possível, dentro desse período, no dia que você vai vir aqui para tomar um passe de tratamento, evite comer um pouco de carne vermelha ou coma um pouco menos, para que seu corpo esteja mais limpo, para auxiliar mais na fluidez dos tratamentos, das energias. Isso é importante. Então, não adianta nada. Ah, Eu vou lá tomar um passe, ah, hoje eu fiz um monte de baderna, estou nem aí para nada não procurei manter um pouquinho de equilíbrio e serenidade, apesar que a gente precisa manter isso sempre, né? mas principalmente nesse dia, isso é muito importante para todos nós. Então temos essa, essa convicção de que o passe vai te trazer benefícios e a fé auxilia muito nisso. Só que a gente também precisa nos ajudar, se não ajudar não adianta. No outro dia a gente ouviu até dizendo assim, poxa vida, eu venho aqui, eu tomo um passe, eu fico muito bem, saiu daqui extremamente bem passei do portão para fora começa a ficar ruim por que será? por que, que a gente está deixando essa vibração cair? É porque a gente passou do portão para fora tropeçamos na rua saímos xingando todo mundo aí os irmãozinhos estão ali tudo do lado ah, vamos bagunçar esse pessoal vamos deixar esse pessoal meio doido certo? então o que, que a gente precisa? saiu daqui da casa, ah, tropecei numa pedra puxa vida, eu vou tirar para que o outro não tropece eu vou tomar cuidado com isso, vou observar melhor isso. Então temos que tomar muito cuidado também com a gente. Uma andorinha só não faz verão. Não adianta a gente vir aqui trabalhar, fazer todo o um trabalho junto, se vocês, os assistidos que necessitam desse trabalho, não estão nem aí. Então é extremamente importante essa serenidade, esse equilíbrio para vocês. Tenham isso em mente. Venham com fé, tenham fé. O trabalho que é feito aqui é um trabalho mediúnico. Todo mundo que está aqui está muito bem preparado para isso. Todo mundo estudou e estuda cada vez mais. Todo mundo está assim ah, e ávido para recebê-los, ávido para, para dar o passe. Ah, mas é só quem está recebendo o passe que fica bem. Não, nós que estamos doando a energia, para nós é extremamente bom isso. Vocês não imaginam o quanto que isso volta para a gente. Porque essa energia é amor. A gente ali doa puro amor, puro amor. E esse amor é para mexer, é para trazer, para deixar o coração mais aliviado, para deixar a mente mais serena. É isso que nós procuramos sempre fazer. Sempre trazer, ah, mas é um minutinho só, é um minutinho só de muita energia, de muito amor. E não só quem está ali fisicamente está fazendo o trabalho, como tem toda uma espiritualidade ao redor auxiliando. Então o trabalho conjunto. Do ser humano com a espiritualidade. Do encarnado com o desencarnado para auxiliá-los. Isso que é legal a gente trabalhar. Entender cada vez mais que todo mundo está aqui para tentar auxiliar. Mas se a gente não quiser, a gente não vai conseguir fazer nada. Se a gente não tiver determinação e dizer, puxa vida, eu quero melhorar. E quantas pessoas a gente vê aqui, aqui hoje, que chegaram numa situação bem complicada, bem difícil, e você olha agora... Ótimo, está com um sorriso maravilhoso, conseguiu se restabelecer tão bem. Por quê? Porque acreditou, teve fé. E quando a gente tem fé, a gente consegue. Jesus sempre nos disse, se você tem fé, você está curado. Se você não tiver fé, você não está curado. Então acredite, tenha fé, venha, venha e gratidão, tenha muita gratidão. Né? E orai e vigiai novamente. Então saiu da casa espírita, pô, legal, agora não ore, vigie, faça orações todo dia antes de dormir, faça suas preces a hora que acordam, peçam proteção, peçam para que seu anjo de guarda seja do teu lado, esse mentor maravilhoso para que ele te ampare, para que ele te mostre os melhores caminhos. Eu já falei, ele fala com a gente, a gente percebe, pensa que não, preste atenção, às vezes está lá no fundinho falando alguma coisinha para a gente. E gente, vamos sempre estar preparados para isso. E sempre buscar equilíbrio e serenidade. E chegar na casa, tentar ficar tranquilo. Para vocês terem uma ideia, a espiritualidade sabe até cada cadeira que cada um vai sentar. Você pode sentar nenhuma e mudar para outra, eles estão ali. Porque quando você tem a necessidade, vai ter um espírito de luz, o um irmão próximo de você te amparando, te auxiliando. É essa a grande, a grande parada que a gente tem né, na casa espírita. É isso que tanto traz o equilíbrio, a serenidade. E a, a credibilidade, a gente acreditar. Se a gente tiver fé e acreditar, a gente consegue e fica sempre bem. Tem uma, um poema da Madre Teresa de Calcutá, que eu achei muito legal hoje, que ele diz assim, ó, A vida é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é um dom, a é um sonho, o A vida é um sonho, realize-o. A vida é um desfio, aceite-o a vida é um dever, assumam a vida é cara preserve-a a vida é um tesouro, conserve-o a vida é amor saboreio a vida é preciosa não a destrua a vida é vida, lute por ela então está aí, a vida é nossa nós podemos acreditar querer fazer e lutar por ela vamos todos lutar por ela então, olha, mas só para reconciliar, passe, todo mundo que está aqui para dar um passe, tenho certeza, estão preparados aqui na outra sala, estão preparados para isso. Tenham equilíbrio, serenidade, venham também com a preparação para que recebam cada vez mais esses passes, auxiliem cada vez mais vocês. E a casa está sempre aberta para receber e para ouvir o que vocês necessitarem. Era essa o que eu queria passar para vocês a respeito de passe. Então, novamente, eu vou pedindo para que todos fechem os olhos, elevem os seus pensamentos, e com toda essa energia desses irmãos que aqui estão encarnados e desencarnados, vamos fazendo as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, de saúde. Vamos vibrando pelos hospitais, para que os enfermos possam se recuperar o mais breve possível. Para os médicos, enfermeiros que ali estão para auxiliá-los, que também possam estar bem para auxiliar cada vez mais essa cura. Para aqueles enfermos que estão em suas residências, que possam também se recuperar o mais breve possível. E pelos cuidadores desses que ali estão, para auxiliá-los também nessa cura. Vamos vibrando pelos asilos, orfanatos, por aqueles irmãozinhos que se encontram hoje na rua, que não têm o que comer, o que vestir, muito menos um teto para abrigá-los. Que possam encontrar pessoas caridosas que lhes deem de comer, de vestir, e se possível abrigá-los. E vamos vibrando por nós mesmos, pedindo que tenhamos uma semana de bênçãos, de amor e de paz, e que possamos todos juntos estarmos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.